ouvintes também. Estão mandando aqui, ó, é pra ele falar um pouco de quando saiu é, sozinho de casa pra enfrentar o mundo após a morte da mãe e de algumas situações que passou ali naquele momento. É, essas coisas, é, essas, essas coisas, coisas eu aí... Fala! <risos> <risos> Ô louco, bicho, ao vivo, hein? É, mas é, mas é assim, é... São coisas da vida, né? Hum. É, eu nasci e me criei na roça, ao lado de e sete irmãos, que a família é grande são em oito, né? Oito irmãos, quatro homens, quatro mulheres E aí, em 99, a gente teve a infelicidade De perder a mãe da gente, né? Problema cardíaco. Sempre pega a gente de surpresa Essas coisas e E aí, muda tudo, né? Na vida da gente Pois é Muda tudo mesmo A gente perde porque, o chão, né? É A mãe, a mãe e pai Quando eles Estão é, ali dentro de casa Com a gente no dia a dia É a base tudo, né? Sim você tem uma, uma direção a seguir uma orientação e particularmente eu tinha ia fazer 17 anos era um menino ainda né meu irmão mais novo tinha ia fazer 10 anos e por aí vai e você vê toda uma família ali toda uma, uma, uma dificuldade de de conviver sem a presença da mãe da gente né e aí o mundo sempre ali de, de, de porteiras abertas para. É, para tudo, né? É, para todo mundo, né? Então, assim, a gente viu aquela necessidade também de, de buscar algumas coisas, né? Na época a gente estudava, era muito ligado às escolas, mas quando você perde pai e mãe, você precisa também se virar de certa forma, né? Eu, eu tava acabando de entrar na música, de entrar em 98 na música. E aí, tava começando ainda, mas aí já vi aquela necessidade de, de correr atrás, do ganhar pão, e tive que escolher o estudo, a música, e aí, pela necessidade de ganhar um trocado para sobreviver, acabei indo pro lado da música mesmo. Abandonei a escola e fiquei naquelas idas e vindas ali perto de casas. Mas é muito difícil as coisas. Sim. Mas... E aí, em 2003, em eu vi a necessidade de ir embora para São Paulo. Aí conversei com meus irmãos mais novos e vim na companhia de um irmão mais velho. Tinha uma irmã minha aqui em São José dos Campos. A gente veio para trabalhar na construção para ampliar o nosso projeto na música, comprar um equipamento para poder trabalhar, que era muito difícil trabalhar sem, sem ter com que trabalhar. né? E aí a gente veio. Só que quando chegamos aqui em, em São José dos Campos, tem um conterrâneo nosso já conhecia um pouco da nossa história, sabia que a gente trabalhava com música e ele não permitiu que a gente fosse trabalhar na obra. Ele comprou um teclado, porque o teclado que a gente, tinha, a gente teve que vender para viajar. E aí, a gente começou a tocar em Bazinho, fomos conhecer a cidade de Ubatuba, e lá ficamos dois anos né, tocando, quando Ubatuba ficou pequeno pra gente, em termos de shows, a gente teve que voltar para São José dos Campos para conquistar uma cidade maior, e aí um, um desempenho, né, um crescimento veio no passo a passo, muitos altos e baixos, um aprendizado gigante, eu como líder de toda a equipe e até mesmo da família, porque meu pai, meu pai sempre foi um cidadão simples da roça, criou os oito filhos trabalhando no cabo da enxada mesmo, né? na diária mesmo, na... o trabalho duro. E a gente fazia de tudo para ajudar. né E uma coisa que eu sempre tive comigo é que ele sempre pedia, independente de qualquer coisa, é, procura sempre ser, ser honesto. Honestidade em primeiro lugar. É, procuro fazer a coisa certa, então a gente tinha muita oportunidade convite para fazer coisa errada, mas não era da nossa índole, não era da nossa convicção, não era isso. E a gente, quando chegou em São José dos Campos, depois desse retorno de Ubatuba, a gente viu uma dificuldade muito grande de, de, de viver na cidade grande. Né? Então, é, foi bem desafiador, inclusive ele dizia assim, meu filho, eu confio muito em você e não esconda nada de do que você estiver passando lá com seus irmãos, não esconda nada, hein? até na época, 2003 já não tinha WhatsApp, essas coisas, era, a gente comunicava com o pai, uma ligaçãozinha de orelhão, ou por carta mesmo, na época da carta, e, inclusive eu tenho até uma, uma, uma música chamada Carta ao Pai, que foi uma letra que eu escrevi na época, eu escrevi uma carta para ele, e aí a carta é um pouco extensa, eu olhando aquilo ali, digo, para eu resumi isso aqui, dá uma música. Eu até escrevi essa música chamada Carta ao Pai, uma música que toca muito o coração das pessoas, que fala da realidade do, do nordestino, do Cabo da Peste, que vem para cá e passa o que passa na ideia de um dia voltar para casa. né Então foi bem desafiador, assim, a gente perder a mãe da gente e ter que ir pro mundo atrás do, do sustento, se ajudando ao mesmo tempo. Nós, oito irmãos, a gente sempre muito unido até hoje. Graças a Deus, né? Isso é importante, né?